Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu tô muito feliz que eu venho compartilhar uma notícia que pode ser não tão recente para você, mas que saiu essa semana, que é sobre a boa ação, digamos assim, que o Sebrae e o governo do estado de São Paulo, eles estão fazendo para quem quer empreender quem quer começar com o seu microempreendimento, quem quer ser microempreendedor. E eles tiveram essa iniciativa de estar tá emprestando para essas pessoas que já têm um plano, né, um plano mínimo, né? o desejo delas para é, iniciar o seu próprio negócio. É uma ideia criativa, né? uma ideia que, que vai trazer resultado né? consistente. E é o que, que o governo e o Sebrae estão tá fazendo? Fazendo um empréstimo para essas pessoas de 20 mil reais com carência de seis meses. Ou seja, você pega os 20 mil reais hoje, daqui seis meses você começa a pagar ele e não está sendo cobrada nenhuma taxa, taxa zero de juros. Divide isso em até 36 vezes. Primeiramente, o valor do empréstimo vai de R$ reais até 20 mil. Você tem 36 meses para pagar esse valor. E se você for comparar, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui. Se eu colocar é, eu fiz na calculadora financeira. Se eu colocar aqui uns um juros de 3% ao mês, tira uma média aí do que os bancos cobram: 3% ao mês, a 36 meses, 20 mil reais. Que no caso, você não pagasse os juros, igual no caso do Sebrae, se você conseguisse empréstimo, você vai estar pagando sem juros, os 20 mil dividido por 36. Que vão dar 555,55 55 centavos, Isso é o que você vai pagar se você, fizer, se você conseguir esse empréstimo do Sebrae. Já se você não conseguir, e você fizer um empréstimo, por exemplo, em um banco que seja de 20 mil reais e pagar com 36 meses, esses 20 mil reais para você sairiam por 35, 35,152,95. E se a gente colocar nos juros compostos, que é o, o, o amigo, no caso que você, se você investir, e o seu inimigo, no caso de você fazer um empréstimo. Então se a gente olhar pelo lado é, é de ajudar, digamos assim, é, é bem interessante essa proposta aí do Sebrae para quem quer realmente criar o seu negócio. Você que tem um nome sujo, pode fazer esse empréstimo? Pegar esse valor emprestado com o Sebrae para criar um negócio para sair da lama, caso você esteja aí já endividado? Não, é lógico que você não vai conseguir fazer isso porque tem que ter um nome limpo para conseguir esse benefício desse empréstimo. E aí não vai ser tão fácil assim, né? Então você vai ter que achar uma outra forma, porque dessa aí não vai dar não. É todo tipo de negócio, é qualquer negócio. Se eu quiser ser um pipoqueiro, se eu quiser fazer um, um carrinho para vender churrasquinho na rua, é todo tipo de negócio. Esses 20 mil de empréstimo ele cobre, é bom. Aí você vai ter que entrar em contato com o Sebrae e mostrar o seu, o seu mini plano, né? o, qual o seu objetivo, o que, que você quer quer fazer como você quer empreender que lá eles vão te auxiliar e vão te dar a melhor resposta. Isso é se você conseguiu um o empréstimo também, né? Ah, se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que quer ser empreendedor e ajuda aqui o canal a crescer eu tô compartilhando essa informação aí com você, então você ajuda o canal também E o que é que eu consigo adquirir com esse empréstimo? O que é que eu posso comprar, né, o meu negócio? Aí tem uma listagemzinha aqui básica, ó. Você pode adquirir adquirir com esse empréstimo maquinários é, acessório para veículos é, motocicletas ciclomotores é, ferramentas é para adquirir ferramentas e também para capital de giro de capital de giro para o seu negócio E para quem é destinado esse programa né como eu disse para uma pessoa que quer ser empreendedora é lógico que você não vai simplesmente acordar hum. Nossa, que vontade de vender churrasquinho. Eu acho que eu vou ser empreendedor. Não, né, desse jeito não dá, né, não tem como, né, você acordar assim e já saber, assim, do nada, ah, eu quero, ah, eu quero vender churrasquinho hoje, ser um empreendedor, não dá, né, tem que ter um mínimo de planejamento para isso. E é justamente se você for no Sebrae e eles acharem interessante a sua ideia, eles concordarem e derem um empréstimo para você, aí vai ter um, um plano de negócio envolvido, você vai fazer um curso, que eles te oferecem Não é só chegar lá assim e conseguir o um empréstimo São várias, várias etapas que você tem que preencher lá De acordo com eles lá para você conseguir esse empréstimo Lembrando que um MEI deve faturar até 81 mil reais ao ano O que isso dividido por 12, né? Vão dar 6.750 reais por mês Então é interessante você ficar atento a, a, a, essa, a esse valor, né? O máximo para ser um MEI. Ah, você está falando e está falando, mas não fala quais são os documentos, por exemplo, que eu tenho que ter, que eu tenho que levar lá é, para eu conseguir esse empréstimo. É o seguinte, ó, os documentos que o Sebrae está pedindo, pode ser que peça mais alguma coisa, né? Mas ele está pedindo a cópia do cartão CNPJ que você vai criar e vai ter, é, o certificado Super MEI, que é um curso de Sebrae que você vai estar tá fazendo também com eles, é a última declaração anual do Imposto de Renda, né? caso você tenha. Você vai ter que levar a certidão negativa de débitos com a União. A certidão de regularidade no FGTS é, válido e emitida pela Caixa. Então são essas as documentações até o momento requeridas pelo SEBRAE para você conseguir esse bendito de empréstimo, zero juros, que pode ajudar você a criar o seu próprio...